Fala galera, mais um dia da Austrália começando para vocês e hoje, o que, que eu vou falar? Fala galera, mais um dia da Austrália com a Tuesday, começando para vocês estamos aqui em Sydney novamente para trazer um vídeo para vocês sobre tudo que vocês precisam saber sobre a renovação do seu vídeo e depois que acaba o seu curso aqui na Austrália. Na renovação de visto é sempre lembrar que a primeira renovação que você faz aqui na Austrália, o custo do visto é de 560 dólares, tá no dia de hoje, 31 de outubro de 2017. Tá, esse vídeo que vocês podem estar vendo daqui a um ano, dois anos, 2018, 2019 pode ser que os preços tenham mudado, mas no dia de hoje, 31 de outubro de 2017, o preço do visto é 560 dólares para a primeira renovação, independente de quanto tempo você for renovar, tá? Se você está fazendo a sua segunda renovação aqui na Austrália, o visto vai de 560 mais 700 dólares de extra, tá? Então é sempre bom você também pensar que o tempo da sua primeira renovação vale muito a pena que você faça uma renovação um pouco mais longa, né, para poder uh, não ter que pagar essa taxa extra tão cedo, tá? Ah, os outros valores, eles vão variar, dependendo da escola que você escolher, o tempo, de, o tempo de curso, o tipo de curso, a cidade que você tá. Então os valores de curso, eles variam, né, dependendo da forma que você for fazer a sua, a sua cotação de renovação. variam Não. O segundo tópico é, quando você faz a sua renovação de visto, você acaba saindo do seu visto de estudante para um visto chamado Bridging Visa, que é um visto que você faz justamente para enquanto você está esperando o seu visto de estudante sair de novo, né? Então o Bridging Visa ele tem as mesmas regras do que o seu visto de estudante, é só uma nomenclatura diferente, que é uma troca de visto, que quer dizer para o governo que você está esperando a liberação do seu segundo visto, tá? Você acaba ficando um Bridging Visa A, que não te dá direito a sair do país enquanto você está esperando esse visto. Caso você queira sair do país, você tem que pedir para a imigração um Bridge Visa B, que vai mostrar para eles que, olha, eu estou saindo do país para viajar, vou para a Tailândia, para Japão, algum lugar aqui perto, uh, mas eu vou voltar. Então eles vão falar, ok, você pode sair e te dão um Bridge Visa B enquanto você espera o seu vídeo ser aprovado ou não. O terceiro tópico é o upgrade de cursos que você tem que fazer. Então, quando você vai fazer a sua renovação, se você já está fazendo o certificado 2, certificado 3 ou alguma coisa desse tipo, você não pode voltar e fazer um curso ah, menor do que você tenha feito no começo. Então, se você está fazendo certificado 2, você não pode fazer certificado 2 de novo. Você tem que subir para o 3, para o 4, para o diploma ou para o advanced diploma. É assim que funciona. Sempre tem progressão acadêmica nos seus estudos, tá? Então, você não pode voltar a estudar o que você já estava estudando. É sempre importante que você também mantenha a sua mesma área. Então, se você é formado em marketing, você quer fazer um curso de marketing, ok, é legal você seguir nessa área. É muito complicado quando você faz uma mudança brusca de cursos, como você fez a administração, e agora você quer fazer cozinha. Por quê? Né? Então você tem que sempre deixar muito bem explicado, e mostrar para o governo que, na verdade, você é um estudante genuíno. Você começando o certificado 2, continue seguindo a linha. Certificado 3, certificado 4, diploma e de diploma. O próximo tópico é o pagamento parcelado. Eu sei que brasileiro adora o parcela, né? Desculpa o barulho, galera, que aqui a gente está em né? sítio, Está de grande, sabe? É. Só porque eu falei <risos> o próximo tópico é sobre parcelamento de cursos né? Então o brasileiro adora a palavra parcela Toda a gente quer parcelar né? Quando você faz a sua renovação, é um pouco mais fácil os pagamentos Do que quando você faz a sua primeira viagem para a Austrália né? Então nessa, nessa renovação Você consegue pagar a entrada do curso E depois você vai pagando por installments né? Que é o que a gente chama de parcelas aqui Então você vai pagar isso mensalmente, trimestralmente, semestralmente Anualmente, depende do acordo que você for fazer Com a Twizy e com a escola Tá? Então cada escola tem a sua regra de pagamento diferenciado o próximo tópico é o seguro saúde né? O SHC, o Overseas Student Health Cova ah, Esse é o SHC, vocês bem conhecem Esse é o seguro saúde obrigatório Para poder fazer aplicação de visto, tanto quando vocês estão no Brasil Tanto quando vocês forem fazer a renovação de vocês Então esse tópico Continua sendo obrigatório Você tem que fazer o SHC pagamento completo dele antes de você poder fazer a renovação de visto, tá? Você só consegue aplicar o seu visto se você tiver o seguro-saúde válido pelo período do curso todo que você for fazer. Então, se o seu curso é para mais um ano, vai ter o um seguro-saúde mais um ano com as férias que você vai ter dentro desse curso. O exame médico também é um outro tópico importante, tá? O exame médico ele é válido por dois anos quando você faz no Brasil. Então, por exemplo, você fez o exame médico para tirar o seu primeiro visto, quando você chegar aqui na Austrália, você ainda tá com o seu exame médico válido pelos primeiros dois anos. Então, você não é obrigado a fazer um outro exame médico, a não ser que a embaixada solicite, afinal eles podem solicitar qualquer documentação para vocês a qualquer momento do seu processo. Caso você aqui na Austrália por mais de dois anos e precise fazer o um exame médico é bem simples, todas as cidades grandes aqui tem médicos especializados da embaixada para você poder fazer o exame e o preço vai variar também de cidade para cidade. O tempo de processamento, no dia de hoje, de novo, dia 31 de outubro de 2017, o tempo de processamento está entre 35 e 92 dias ah, para poder sair o seu vício, tá? são dias corridos. Ah, Há um tempo atrás, eles estavam pedindo até 120 dias para os cursos VET, tá? Para curso de inglês, tem um tempo um pouco menor de espera do visto. Mas lembre-se sempre que o tempo de processamento pode ser de até 90 dias. Então, preparem-se um pouco antes do seu visto acabar, para que vocês possam fazer a renovação de vocês mais tranquilo e não deixar sempre para a última hora. Existe um tema muito abordado também por alguns estudantes, que é o No Further Stay. Esse é um negócio que vem no seu visto quando você está vindo do Brasil, que diz que você não pode renovar o seu visto, é o fantasma que todo mundo tem e que às vezes acontece por algumas razões. tá? Caso o seu visto venha com esse, com esse negócio de no further stay, uh, você vai ter que sair do país, né? tentar fazer a aplicação e voltar de novo caso o seu visto seja aprovado. É basicamente isso, eles não, não estão te deixando fazer a renovação dentro do país. Então é sempre bom você checar com a imigração se isso vai ser válido para você e se eles vão deixar você fazer o seu visto caso você tenha a, a opção de no further stay. O nono tópico dessa lista é a comprovação financeira, que também é outro fantasma que todo mundo sempre me pergunta. A comprovação financeira para a renovação de visto, ela também segue as mesmas regras de 1.650 dólares por mês pelo período que você for ficar com no máximo um ano. Então, vamos falar que você vai renovar o seu visto para mais três anos, eles vão te pedir que você faça a comprovação de renda de no máximo um ano, 12 meses, tá? Então, mais ou menos 13.200 dólares é o que vocês vão ter que ter disposição para mostrar para o governo que vocês têm como se manter aqui no país. Até o período final do seu visto. Então tenham sempre isso em mente. A comprovação financeira pode ser feita tanto por extrato bancário, com seus patrocinadores, seriam seus pais, tios, avós, irmãos, irmãos, ou pelo imposto de renda de familiares próximos, tá? Então, quando vocês forem fazer ou pelo imposto de renda, chequem os valores da data que vocês forem fazer a aplicação de visto. Lembrando que o dinheiro tem que estar parado em conta com até três meses antes da sua aplicação do visto. Então, se vocês têm seis meses de visto, mais um mês de férias, você tem que estar com isso já pronto no seu quarto mês aqui na Austrália para que você já tenha a comprovação de renda antes de você fazer a aplicação do visto ou até o tempo final do seu visto. E se você tem alguma dúvida, fala com a gente aqui embaixo no info.com. A Twizy vai estar sempre de braços abertos para poder atender vocês. E lembrando que a gente não está só em Brisbane, galera. Estamos aqui na frente do Opera House. Então, se você quer vir para Sydney também, não se preocupe, a gente tem atendimento presencial em Sydney. a gente tem atendimento presencial em Melbourne, a gente tem representantes nas duas cidades. Então, não fiquem preocupados, que apesar de a gente ter um escritório em Brisbane, a gente também vai poder dar toda a atenção do mundo para vocês em Sydney e Melbourne, tá? Então, manda e-mail para a gente. Então, manda e-mail para a gente aqui embaixo no info.com para fazer o seu orçamento. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo tchau pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!